Fala aí, galera do YouTube. Sim? Então, essa é a minha primeira vinheta do meu programa. Do meu canal do YouTube. Fala aí, galera do YouTube. Olha, eu tô aqui numa rápida, uma rapidinha, vai ser rapidinho, não vou queimar muito o teu tempo. Eu quero mostrar para você como é que a minha vinheta feita pelo Filmora ficou. Olha, é bem simples o Filmora, eu não vou ensinar como fiz, mas eu vou ensinar como ficou. Então, olha, eu vou falar. Rola a vinheta. E veja como ficou. E se realmente você quer que eu ensine pra você como fazer essa vinheta, comenta ali e eu posso fazer. Se o pessoal pedir, eu vou fazer. Caso não, eu vou fazer. Então é tão simples, uma vinheta bem bonita, bem fixe. ROLA a vinheta. É isso aí. Espero que gostaram. Espero que gostem. Então aí vai mais um vídeo para vocês. Olha não esqueça de subscrever ali no canal. Subscreva. E entrar tá em conexão comigo se tu tiver uma dúvida. Vamos fazer aquela união entre youtubers. Fica ligado pelo próximo vídeo. Não esqueça de subscrever. visto na vinheta. Uma vinheta deve ser feita assim. No final, não, ela, ela não é a melhor, eu vou fazer outras, mas. Fiquem com essa e vamos terminar com mais uma rola-vinheta do meu canal do Youtube. Sound of the Build It! You said? Adrien!